Casei e aí acabou o tesão. Esse eu falo, ao pastor de hoje. Olá, tudo bem? Que bom que você veio. Nós estamos respondendo perguntas que foram feitas ao Fala Pastor. São duas perguntas que chegaram pra gente. A primeira pergunta é de uma irmã e diz Pastor, eu sou casada há três anos, amo meu marido e temos uma filha. Nos últimos meses tenho sentido que ele não tem me desejar. Acho que ele perdeu o interesse. Dias desses, vi em seu celular ah, Imagens pornográficas de mulheres nuas Será que ele tem outra? Eu sou a culpada Bom, outra pergunta que chega agora é de um irmão Pastor, beleza? Beleza, tô com um problema Quando eu e minha esposa namorávamos O tesão era louco A gente lutava pra não cair Que luta! Mas agora... No casamento, parece que não há mais tesão. Ela sempre reclama que não está bem. Quando eu penso que vai rolar alguma coisa, ela começa a falar das dívidas, da casa, de tudo. Aí eu fico nervoso e vou dormir. Quem sabe você também não tem uma outra pergunta e não queira participar, também dando a sua sugestão nessas respostas. Coloque aí no comentário. Vamos lá, tentando ajudar então a esses dois irmãos que fizeram a pergunta. Primeiro, a irmã. No universo masculino existe, infelizmente, a questão da pornografia, que é o conto de fadas do homem. Como existe o conto de fada para as mulheres, onde o príncipe encantado do casamento perfeito, do final do feliz, encanta o universo feminino, no universo masculino, infelizmente, existe a pornografia, porque ele imagina que tudo que está relacionado à vida sexual dele é através dos filmes pornográficos. E muitos homens utilizam esse tipo de recurso como o um manual de como ter uma boa transa. Por conta do desinteresse, uma série de fatores podem ser observados. Né? Você tem que observar, dentre outras coisas, melhor do que a conversa. Perguntar para ele o que está que acontecendo, o que foi? Esse negócio de tentar adivinhar não funciona o melhor é chegar e conversar, senta, aproveita o momento que vocês estão juntos e toque no assunto, mas toque sempre tentando entender as razões, porque afinal de contas o casamento é feito para vocês dois. A outra pergunta, poxa havia tanto tesão quando nós éramos namorados, agora nada. Bom, amigos, seja bem-vindo à vida de casado, porque não é essa coisa que falaram desde o início. Recentemente, numa conversa com alguns jovens e alguns casais próximos, um deles falou olha, eu tô virgem, tenho vinte e tantos anos, e tô aí lutando para manter a minha virgindade, já, sei lá, 10, 12, 14 anos, é o seguinte, casei, duas coisas que eu vou querer, jantar todo dia porque na minha casa minha mãe não faz janta e a segunda é eu quero fazer sexo todos os dias, eu quero transar todos os dias aí na mesmo silêncio geral de repente todo mundo começou a rir, sabe por quê? porque isso não existe na vida de casado e a rotina de casamento não é só isso e a verdade seja dita, você precisa entender que a quantidade que você deseja nem sempre é também a quantidade que ela deseja porque ela está vivendo dentro do casamento junto com você o fato de essas coisas exteriores estarem atrapalhando indica que você não tem conversado com ela sobre esses assuntos. Ela escolhe o melhor momento, que é o momento ali do leito, o um momento de paz, o um momento que você está calmo, ela percebe que você está assim meio acessível e ela vai fazer perguntas daquelas perguntas que ela não consegue fazer durante o dia. Então, mantenha sempre o diálogo aberto em relação às dívidas, compromissos financeiros. Oi, esse foi o Fala Pastor de hoje. Tá aí, você pode deixar o seu comentário se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve Se você ainda não deu um joinha, dê um joinha Valeu!